Capítulo 12 – Os Irmãos Ed e o Casal Holmes É difícil acompanhar com exatidão o surgimento dos inúmeros médiums que se multiplicavam nos Estados Unidos. Basta-nos, entretanto, o estudo de um ou dois casos de projeção para que o conjunto seja tipificado. Os anos de 1874 e 1875 foram de intensa atividade psíquica, constituindo isso motivo de convicção para uns e escândalo para outros. No geral, parece ter predominado o escândalo. Se houve, entretanto, fundamento para esse escândalo, é questão a ser discutida. Os adversários da verdade psíquica... Tendo ao lado o clero das várias igrejas, a ciência organizada e a ampla massa da humanidade voltada para as coisas materiais, comandavam a imprensa leiga. Assim, suprimiam ou distorciam tudo que fosse a favor dessa verdade, conseguindo larga publicidade para tudo que se lhe opunha. À vista disso, é preciso voltar constantemente aos episódios dessa época para reavaliarmos os antigos valores. Mesmo nos dias presentes, a atmosfera permanece saturada de preconceitos. Se um indivíduo de boa reputação entrasse hoje na sede de um jornal londrino, Dizendo haver surpreendido determinado médium em fraude, a matéria seria avidamente acolhida e divulgada em todo o país. Se, no entanto, a mesma pessoa afirmasse ter se convencido plenamente da veracidade dos fenômenos, é pouco provável obtivesse espaço, ainda que pequeno, para divulgar sua experiência. A balança pesaria sempre mais de um lado que de outro. Na América, onde na prática ninguém acusa a imprensa por atos de difamação, apresentando-se esta mesma imprensa com frequência violenta e sensacionalista, esse estado de coisas era e possivelmente continua sendo ainda mais evidente. O primeiro episódio que sobressai nesse contexto é o da mediunidade dos irmãos Ed. Mediunidade esta que provavelmente nunca foi superada no aspecto das materializações, ou, como se diz atualmente, das formas ectoplásmicas. Naquela época, a dificuldade para a aceitação dos fenômenos espirituais originava-se do fato de parecerem eles regulados por lei desconhecida, além de estranhos às nossas experiências com a natureza os trabalhos de Galley, Crawford, Madame bisson Schrenk-Notting e outros removeram, de certa forma, essa dificuldade ao apresentarem uma sólida hipótese científica, sustentada por prolongadas e cuidadosas investigações, de modo que pudéssemos colocar alguma ordem no assunto. Tal conhecimento não existia em 1874. Assim, fácil é compreender-se a dúvida que empolgava as mentes mais honestas e cândidas diante de dois rudes fazendeiros, desajeitados e sem instrução, produzindo efeitos singulares, inteiramente inexplicáveis pela ciência. Os irmãos Ed, Horatio e William eram um homens simples, que cultivavam uma propriedade rural na vila de Chittenden, próximo de Rutland, no estado de Vermont. Certo observador descreveu-os nestes termos. Eles são sensíveis, distantes e de poucas falas com estranhos, típicos fazendeiros, afeitos ao trabalho braçal, sem as características de padres ou profetas de uma nova revelação. Sua complexão maciça, cabelos e olhos negros, articulações duras, maneiras desajeitadas e comportamento reservado levam os que deles se aproximam a se sentirem embaraçados e mal acolhidos. Vivem em disputa com alguns vizinhos, não sendo bem na comunidade, são em verdade desconsiderados pela opinião pública, a qual ou não se encontra preparada para estudar esses fenômenos, entendidos como maravilhas científicas ou revelações de outro mundo, ou então não deseja fazê-lo. Os rumores sobre os estranhos fatos ocorridos na propriedade dos irmãos Ed espalharam-se, provocando excitação semelhante à causada, nos primeiros dias, pela sala de música dos Cuns. Veio gente de toda parte para investigar os fenômenos. Os Eds, como se sabe, destinavam aos convidados acomodações desconfortáveis, embora amplas, alojando-os numa grande sala cujas paredes descascavam. A comida que lhes ofereciam era tão simples quanto o ambiente. Cobravam, é certo, preço módico pela hospedagem, mas, ao que consta, não oferiam proveito algum de suas demonstrações psíquicas. As notícias desses acontecimentos despertaram certa curiosidade em Boston e Nova York, levando o jornal nova-iorquino Daily Graphic a enviar à residência dos irmãos o coronel Alcott, na qualidade de investigador. Olcott não era ligado nessa época a qualquer movimento psíquico. Aliás, tinha preconceito em relação ao assunto, assumindo a tarefa como principal o intuito de desmascarar os impostores. Era um homem de raciocínio claro, notável capacidade e elevado senso de honra. Ninguém lerá o relato minucioso de sua vida de acordo com seu livro Folhas Antigas de Diário sem sentir respeito por esse homem leal, desinteressado e possuidor da rara coragem moral de buscar a verdade e aceitar os resultados dessa busca, ainda que tais resultados se oponham às expectativas e desejos das pessoas. Não era um místico sonhador, mas homem prático de negócios. Algumas de suas observações relativas a pesquisas psíquicas têm ensejado muito menos atenção do que merecem. Olcott permaneceu dez semanas na atmosfera de Vermont, fato que deve ter sido para ele uma considerável demonstração de resistência, tendo em vista a alimentação modesta, a vida difícil e o comportamento desagradável dos anfitriões. Retornou pessoalmente insatisfeito em relação aos sombrios hospedeiros, mas possuindo absoluta confiança em suas faculdades psíquicas. Como todo investigador sábio, Olcott recusava-se a assinar em branco a respeito de questões de caráter. Não respondia pelas sessões das quais não tivesse participado e nem pela conduta futura daqueles que estava avaliando. Restringia-se a experiência pessoal em 15 artigos notáveis publicados no New York Daily Graphic, de outubro e novembro de 1874, apresentou os resultados completos de suas pesquisas e as providências que adotara para alcançá-los. Quando se lê em esses artigos, é difícil imaginar alguma precaução que ele não tenha tomado. Sua primeira cautela foi examinar os antecedentes dos irmãos Ed. Eram bons esses antecedentes, mas não totalmente isentos de mácula. Nunca será demasiado insistir que o médium é simples instrumento, não tendo a faculdade mediúnica ligação alguma com seu caráter. Claro que falamos dos fenômenos físicos e não dos intelectuais, pois nenhum ensinamento elevado poderia ser transmitido através de um canal inferior. Nada fora registrado que desabonasse os irmãos, a não ser o fato de, certa vez, terem realizado uma demonstração falsa, anunciando-a como tal e praticando truques. Assim o fizeram, provavelmente, não só com o intuito de provocar polêmica, como também de acalmar seus fanáticos vizinhos, irritados por serem os fenômenos considerados autênticos. Seja qual for a causa ou o motivo dessa conduta, Olcott tornou-se naturalmente mais circunspecto, pois o episódio demonstrou a íntima familiaridade dos médiums com os truques. A história de seus ancestrais é muito interessante, pois, além de ter havido entre eles ininterrupta cadeia de faculdades psíquicas, a avó dos Edges fora queimada como bruxa, ou pelo menos a penalidade lhe tinha sido imposta no famoso processo de Salem, em 1692. Muitos estariam prontos para aplicar aos médiuns de hoje essa rápida solução, como o fez Cotton Mather. É de se considerar, entretanto, que a perseguição policial é o equivalente moderno da fogueira. Infelizmente, o pai dos Edes tornou-se um fanático perseguidor. Olcott declara que as crianças ficaram marcadas para toda a vida pelos socos que o pai lhes dava com o intuito de desencorajar o que entendia como poderes diabólicos. A mãe, também possuidora de grande força psíquica, reconhecia não ser justo o procedimento desse bruto religioso. Em razão disso, a propriedade habitada pela família, obviamente, se transformou em verdadeiro inferno na Terra. Não havia local onde as crianças pudessem refugiar-se, pois os fenômenos psíquicos costumavam segui-las mesmo na sala de aula, levando seus colegas ignorantes e bárbaros a insultá-las. Em casa, quando o jovem Ed caía em transe, o pai e um vizinho jogavam água fervente sobre ele e colocavam carvão em brasa em sua cabeça, deixando indelével cicatriz. Felizmente, o rapaz estava adormecido nessas ocasiões. É de admirar que, depois de tal infância, os meninos se tornassem homens sombrios e reservados? Quando ficaram mais velhos, o ignóbil genitor tentou ganhar dinheiro à custa dos dons que ele tão brutalmente desencorajara, alugando os filhos como médiums. Jamais alguém descreveu adequadamente os sofrimentos que os médiums públicos costumam suportar nas mãos de investigadores ignorantes e céticos cruéis. Olcott certifica que as mãos e os braços dos rapazes, bem como de suas irmãs, eram sulcados pelas ligaduras e feridos pelos lacres quentes, enquanto que duas das moças apresentavam na pele as nóduas deixadas pelas algemas. Eram enjaulados, surrados, queimados, apedrejados e caçados, enquanto sua cabine era repetidamente destroçada. Seu sangue escorria do canto das unhas pela compressão das artérias. Esses foram os primeiros tempos na América, mas a Grã-Bretanha tem pouco para vangloriar-se quando nos lembramos dos irmãos Davenport e da violência da massa ignorante de Liverpool. Parece que o poder psíquico dos Edges abrangia todos os aspectos da mediunidade de efeitos físicos álcool da a seguinte lista, batidas, movimento de objetos, pinturas a óleo e aquarela, profecia, faculdade de falar em línguas estranhas, curas, percepção de espíritos, levitação, escrita de mensagens, psicometria, clarividência e, finalmente, produção de formas materializadas. Desde que São Paulo enumerou os dons do Espírito, não havia sido dada a lista mais abrangente. A metodologia das sessões consistia no seguinte. O médium permanecia sentado dentro da cabine, que se localizava num dos cantos da sala, enquanto os assistentes ocupavam bancos enfileirados diante dele. Poder-se-ia perguntar o porquê da cabine. A experiência demonstrou que esta pode ser dispensada, salvo no caso particular do fenômeno de materialização. Home não a utilizava, e os principais médiums britânicos de hoje raramente o fazem. Há, contudo, justificativa para a existência desse ambiente reservado. Sem que se pretenda empregar demasiado didatismo num assunto ainda sob exame, Pode admitir-se, como hipótese de trabalho aceitável, que o vapor ectoplásmico, que se solidifica na substância plástica com a qual se constroem as aparições, se condensa mais facilmente em espaço limitado. Descobriu-se, entretanto, não ser necessária a presença do médium dentro desse espaço. Na mais surpreendente sessão de materialização vista pelo autor, quando cerca de 20 figuras de idades e tamanhos variados apareceram em uma só noite, o médium se sentava fora do compartimento de onde as formas emergiam. De acordo com a referida hipótese, é possível que o vapor ectoplásmico desse médium fosse conduzido ao espaço confinado, independentemente da posição de seu corpo físico. Tal possibilidade, porém, ainda não havia sido concebida na época da investigação dos irmãos Ed, de modo que a cabine foi usada. É óbvio que a existência de um espaço isolado para o médium poderia favorecer a fraude e as representações de espíritos. Assim, esse local tinha de ser cuidadosamente examinado. Situava-se a cabine no segundo andar e possuía pequena janela, que Olcott mantinha coberta com tela anti-mosquito, presa pelo lado de fora. O restante do compartimento era de madeira sólida. O acesso a ele só seria possível pela sala onde os espectadores ficavam sentados. Parece que não havia possibilidade de fraude, circunstância esta certificada por perito a pedido do investigador. Alcott relatou em seus artigos de jornal e, posteriormente, no notável livro Gente do Outro Mundo, que, no curso de dez sessões, viu emergirem da cabine nada menos que quatrocentas aparições de ambos os sexos e diferentes raças e tamanhos, trajadas com as vestimentas mais incríveis. Eram crianças de colo, índios guerreiros, cavalheiros vestidos a rigor, um curdo com uma lança de nove pés, uma índia pele vermelha fumando tabaco e senhoras com roupas elegantes. Tal o testemunho de Olcott. Para cada uma de suas declarações havia o respaldo de uma sala repleta de pessoas. Sua narrativa foi, naquela época, recebida com incredulidade. Hoje, entretanto, é menor a rejeição. Sendo conhecedor do assunto e tendo plena consciência das precauções que tomara, Alcott se irritava, como todos nos irritamos, com a crítica daqueles que, sem presenciarem as sessões, presumiam que seus integrantes eram crédulos e tolos. Dizia ele, Se alguém fala a esses críticos de mulheres que saem da cabine carregando bebês de colo, de mocinhas de formas delicadas, cabelos dourados e pequena estatura, de senhores e senhoras em avançada idade apresentando-se de corpo inteiro e dirigindo-nos a palavra, de crianças já crescidas, vistas aos pares, simultaneamente com outra aparição, de vestimentas de diferentes confecções, de cabeças calvas, cabelos grisalhos, surpreendentes cabeças negras com cabelos crespos, de fantasmas que são imediatamente reconhecidos por amigos e de outros tantos fantasmas que falam de modo audível numa língua estrangeira desconhecida do médium, sua serenidade não será perturbada. Ilimitada é também a credulidade de alguns cientistas. Para esses tais, é mais fácil aceitar que um bebê, sem o auxílio de alavancas, Levante uma montanha, do que admitir que um espírito possa erguer uma onça. Cerca de 28 quilos. Mas deixemos de lado o cético irredutível. Este não se deixaria convencer por coisa alguma, sendo capaz mesmo de considerar, a ilusão de ótica, a presença do próprio anjo Gabriel no dia do juízo. Para nos atermos a certas objeções que o estudioso honesto se vê naturalmente compelido a fazer, e o crente sincero a responder: Que vestimentas seriam essas? De onde viriam? Poderíamos aceitar uma lança de nove pés como objeto espiritual? As respostas para essas perguntas, dentro dos limites de nossa compreensão, encontram-se nas surpreendentes propriedades do ectoplasma. Esta substância multiforme, suscetível de ser moldada instantaneamente e de adquirir configurações variadas pela vontade do espírito, esteja este dentro ou fora do corpo. O ectoplasma pode servir de modelo para qualquer coisa, segundo a vontade da inteligência que o controla. Toda sessão de materialização parece ser presidida por um ser espiritual que organiza o programa e orienta as figuras materializadas. Por vezes, esse guia fala e dirige tudo de modo claro. Em outras ocasiões, é silencioso, revelando-se apenas por suas ações. Como já foi referido, os dirigentes das sessões dessa natureza são, em geral, índios peles vermelhas, os quais parecem ter, na vida espiritual, certa afinidade com os fenômenos físicos. Como se sabe, William Eddy... O médium principal dos fenômenos em referência não sentia a saúde abalada nem as forças enfraquecidas pelo uso de suas faculdades psíquicas, conquanto esse processo geralmente leve à exaustão. Crookes pôde verificar como Rom ficava desfalecido no chão, pálido e sem fala. Rom, porém, não era um camponês rude, mas um artista, doente e sensível. Parece que Ed comia pouco e fumava excessivamente. Nas sessões, utilizavam-se a música e o canto, pois ao longo tempo se observa um estreito vínculo entre as vibrações musicais e os fenômenos psíquicos. Tem-se visto também que a luz branca inibe os resultados das experiências, fato hoje comprovado pelos efeitos devastadores desse tipo de luz incidindo sobre o ectoplasma. Cores diversas têm sido experimentadas para evitar-se escuridão total, mas, se o médium é confiável, a escuridão torna-se mais propícia à obtenção de resultados positivos, principalmente os fenômenos de luzes fosforescentes e intermitentes, que se incluem entre os mais belos. Se houver necessidade do emprego da luz, é preferível que se use a vermelha por ser esta a cor mais tolerável. Nas sessões com Ed, era empregado uma lâmpada encoberta. Seria cansativo para o leitor entrar em detalhes sobre os vários tipos materializados nessas memoráveis reuniões. Madame Blavatsky, desconhecida em Nova York naquela época, também veio participar das experiências. Ela não havia ainda desenvolvido o pensamento teosófico, sendo então ardorosa espiritualista. Encontrar-se com o coronel Walcott pela primeira vez na fazenda de Vermont, iniciando-se aí uma amizade que, no futuro, teria estranhos desenvolvimentos. Aparentemente, em homenagem a Madame Blavatsky, surgiram diversos espíritos russos, que com ela se comunicaram na língua natal. As principais aparições eram, no entanto, um índio de forma gigantesca, denominado Santum, e uma índia de nome Ronto, os quais se materializavam tão completamente e com tanta frequência que os assistentes, por vezes, se esqueciam de que tinham diante de si espíritos e não pessoas comuns, fato este perfeitamente compreensível. Tão íntimo era o relacionamento com esses espíritos que Occult mediu Ronto com o auxílio de uma escala pintada ao lado da porta da cabine. Possuía cinco pés e três polegadas. Em certa ocasião, era expôs o seio, pedindo a uma senhora presente que lhe sentisse as batidas do coração. Ronto era pessoa alegre, que gostava de dançar, cantar, fumar e exibir sua rica cabeleira negra aos assistentes. Santum, por outro lado, era um guerreiro taciturno, de seis pés e três polegadas de altura. O médium, Media cinco pés e nove polegadas. Digno de menção é o fato de o índio sempre usar um polvorinho de chifre, que lhe tinha sido dado por um visitante. O presente fora pendurado na cabine e oferecido ao espírito quando este se materializou. Alguns espíritos, materializados pela mediunidade de Ed, podiam falar, embora variasse bastante seu grau de fluência. Esse fato já foi observado pelo autor em sessões semelhantes. A alma que retorna ao que parece precisa aprender a manipular o ectoplasmo usado para sua aparição, e aqui, como em todo lugar, a prática vale muito. Essas figuras materializadas, quando falam, movem os lábios exatamente como seres humanos o fariam. Sua respiração em água de cal produz a característica reação do dióxido de carbono, a Severa Olcott. Os próprios espíritos dizem que a arte da automaterialização deve ser aprendida, como qualquer outra. Assim, no início do movimento espiritualista, eles só eram capazes de produzir mãos tangíveis, como sucedia com os irmãos Davenport, as irmãs Fox e outros. Muitos médiuns não passaram dessa fase. Entre os numerosos visitantes da propriedade de Vermont, alguns assumiam atitude hostil. Nenhum deles, entretanto, tinha estudado suficientemente o assunto. O Dr. Byrd, de Nova York, por exemplo, atraiu muito interesse. Esse médico presenciara somente uma sessão, mas defendia a tese de que as figuras eram todas representadas pelo próprio Ed. Entretanto, nada apresentou fundamentando seu entendimento, além de suas próprias impressões a respeito do fato. Sustentava ainda ser capaz de produzir os mesmos efeitos usando instrumentos de teatro de três dólares. Em verdade, é possível formar honestamente opinião dessa natureza aquele que vê apenas uma apresentação, especialmente se esta não atinge os resultados esperados. Tal entendimento, porém, torna-se completamente insustentável diante das experiências dos que participam de inúmeras sessões. O Dr. Hodgson, de Stonehenge, Massachusetts, por exemplo, junto de quatro outras testemunhas, assinaram a seguinte declaração. Certificamos que Sancton estava do lado de fora da cabine no momento em que outro índio, quase tão alto quanto ele, dali saiu. Os dois então passaram e tornaram a passar um ao lado do outro enquanto andavam pela sala. Simultaneamente travou-se dentro da cabine uma conversação entre George Dix e Mayflower, o velho Sr. Morse e a Sra. Eaton. Reconhecemos a voz familiar de cada um. Há muitos testemunhos como esse, independentes do de Olcott, pondo por terra a teoria da representação. Deve ser acrescentado que muitas aparições eram crianças pequenas e bebês de colo. Olcott mediu uma criança de quatro pés de altura. É de justiça ressaltar-se, no entanto, a existência de algo que, por vezes, confunde quem lê o relato de Olcott, suas próprias excitações e reservas. Note-se, entretanto, que, sendo esse assunto novo para ele, uma onda de receio e dúvida deveria passar, de vez em quando, por sua mente. Fazendo-o pensar que talvez estivesse indo longe demais em suas conclusões, e que, por isso mesmo, deveria resguardar-se para o caso de uma eventual demonstração de que estaria errado. Assim, diz ele. As figuras vistas por mim em Chittenden, com quanto possam aparentemente desafiar qualquer explicação que não lhes dê origem extrafísica, não se encontram ainda cientificamente provadas. Em outro trecho, refere-se à ausência de condições de teste. Em realidade, a expressão condições de teste não possui significado. Se alguém disser, por exemplo, ter visto diante de si, fora de todo questionamento ou dúvida, a face da própria mãe falecida, ouvirá a seguinte pergunta. Ah, mas isso estava sob condições de teste? O teste, porém, reside no próprio fenômeno. Quando consideramos que, durante dez semanas, Olcott pôde examinar o pequeno recinto da cabine, vedar a janela, observar o médium, medir e pesar as formas ectoplásmicas, é natural queiramos saber o que ele ainda necessitava para ter segurança completa da legitimidade dos fenômenos. A verdade é que, Enquanto Alcott escrevia seu relato, veio à tona o suposto desmascaramento da Sra. Holmes e a retratação parcial do Sr. Dale Owen, levando-o a adotar certas precauções. A mediunidade de William Eddy propiciava o surgimento de formas materializadas completas, enquanto a de Horatio Eddy produzia efeitos bem diferentes. No caso deste último, usava-se uma tela de pano em frente da qual o médium costumava sentar-se, colocando-se ao lado de um dos assistentes que lhe segurava a mão. O ambiente nessas ocasiões era bem iluminado. Atrás da tela, eram postos um violão e outros instrumentos que tocavam aparentemente por si mesmos ao tempo em que mãos materializadas se mostravam à borda da tela. As apresentações faziam lembrar as dos irmãos Davenport, com quanto fossem mais expressivas. Ademais, o médium permanecia à vista de todos, sob o controle de um dos assistentes. A explicação dada pela ciência psíquica moderna, com base em muitas experiências, especialmente nas do Dr. Crawford, de Belfast, é a de que faixas invisíveis do ectoplasma Antes condutoras de força que forças em si mesmas emergem do corpo do médium e se ligam ao instrumento a ser manipulado, possibilitando seu levantamento ou a execução de uma peça musical conforme o desejo do poder invisível. Segundo a opinião atual do professor Charles Richet, esse poder invisível é a própria extensão da personalidade do médium, enquanto, de acordo com escola mais avançada, é uma entidade independente. Nada disso era conhecido ao tempo dos Edis, quando o fenômeno apresentava a aparência de toda uma série de efeitos sem causa. Quanto aos fatos em si mesmos, é impossível que se leia a minuciosa descrição de Olcott sem se deixar convencer de sua realidade. O movimento de objeto à distância do médium, ou telecinesia, para usar-se o termo moderno, é... Atualmente, raro à luz. Em certa ocasião, porém, num grupo composto de espiritualistas experientes, o autor viu à luz de vela um grande círculo de madeira em forma de bandeja levantar-se pela borda e dar, por meio de batidas, respostas codificadas a perguntas que os participantes formulavam, não se encontrando nenhum desses participantes a menos de seis pés do referido objeto. Nas sessões de Horatio Edge, realizadas na escuridão, a completa ausência de luz permitia ao poder psíquico atuar com todo o seu potencial. Foi assim que Olcott pôde observar a movimentação característica das frenéticas danças guerreiras indígenas, executadas com o estrondo de uma dúzia de pés e o toque selvagem e simultâneo de todos os instrumentos, tudo isso acompanhado de gritos e guinchos. Como pura exibição de força bruta, diz ele, essas danças indígenas são insuperáveis nos anais das manifestações físicas. Se as luz fosse acesa, ver se iam, de certos instrumentos espalhados pelo piso e o reixo deitado na cadeira, no sono profundo da inconsciência, sem apresentar vestígios de transpiração. Olcott afirma que ele e outros senhores presentes, cujos nomes ele cita, possuíam a permissão de sentar-se ao lado do médium, e que, um ou dois minutos depois disso, todos os instrumentos voltavam a tocar. Considerando-se tal experiência, todos os fatos posteriores e os houve em grande número, parecem supérfluos. A menos que Olcott e os demais espectadores fossem julgados inteiramente destituídos de senso, não se pode contestar o fato de possuir, o e faculdades quase desconhecidas pela ciência daquela época e mesmo pela de nossos dias. Algumas experiências de Olcott foram tão bem definidas, sendo narradas com tanta honestidade e clareza, que merecem consideração respeitosa. Além disso, tais experiências antecederam o trabalho de muitos de nossos pesquisadores modernos. Por exemplo, ele trouxe de Nova York uma balança, devidamente aferida e dada como exata, por certificado divulgado ao público. Persuadiu, então, uma das figuras materializadas, a Índia Ronto, a ficar de pé sobre a referida balança, sendo seu peso registrado por uma terceira pessoa, o Sr. Pritchard, cidadão respeitável e completamente alheio ao assunto. Olcott relata os resultados obtidos, anexando um certificado de Pritchard, conforme depoimento dado em juízo. Ronto foi pesada de pé sobre a plataforma por quatro vezes, de modo que não poderia, de maneira alguma, reduzir o próprio peso. Sendo mulher de 5 pés e 3 polegadas de altura, era de se esperar pesasse aproximadamente 135 libras. Os resultados foram, no entanto, 88, 58 e 65 libras, respectivamente, todos obtidos na mesma noite. Tal fato parece mostrar que seu corpo era mero simulacro, podendo variar de densidade de minuto a minuto. Essa experiência demonstrou, ainda, fato também verificado mais tarde por Crawford, que o peso total do simulacro não deriva do médium. É inconcebível que Ed, pesando 179 libras, conseguisse diminuir o peso 88 libras. Todos os participantes de sessões desse gênero contribuem para a realização do fenômeno segundo as possibilidades de cada um, as quais, em verdade, variam muito. Outros elementos são, provavelmente, retirados da atmosfera. A mais acentuada perda de peso que apresentou a senhorita Golliger nas experiências de Crawford foi 52 libras, mas o mostrador da balança registrou que todos os membros do grupo doaram alguma substância para a construção das formações ectoplásmicas. O coronel Walcott preparou também duas balanças de mola, e testou a força de tração das mãos de um espírito, ao tempo em que um dos assistentes segurava as do médium. Observou-se então que a mão esquerda do espírito tinha a força de 40 libras, sendo de 50 libras a da direita. A iluminação do recinto era boa, tanto que Alcott viu claramente que a mão direita tinha menos um dedo. Ele já conhecia a informação, dada pelo próprio espírito, de que tinha sido marinheiro e perdera em vida um dos dedos. Diante dessas descrições, a queixa de Alcott de não serem definitivos seus resultados, porque ele não possuía condições perfeitas de teste, torna-se de difícil aceitação. Finaliza seu relato, entretanto, com as seguintes palavras. Pouco importa que os céticos se reúnam em grande número para atacar esses graníticos fatos, Pouco importa que os denunciadores soprem suas cornetas de lata e trombetas de um centavo. Esta Jericó continuará de pé. Uma das observações de Alcott é a de que as formas ectoplásmicas obedeciam de pronto às ordens mentais, indo e vendo de acordo com o desejo expressado, desde que elas considerassem pertinente tal desejo. Outros observadores, em várias sessões, notaram o mesmo fato, podendo isso ser tomado como ponto pacífico desse desconcertante problema. Há outro aspecto curioso que possivelmente tem escapado a inteira percepção de Algod. O médium e os espíritos, tão amigáveis com ele durante sua longa visita, subitamente tornaram-se grosseiros e esquivos. Essa mudança de comportamento... Parece ter ocorrido exatamente depois da chegada de Madame Blavatsky, com quem Olcott estabelecer estreito relacionamento. Ela era, naquela época, como já tivemos oportunidade de dizer, ardente e espiritualista. É possível, no entanto, que os espíritos tenham previsto o perigo da presença dessa dama russa. O fato é que os ensinos teosóficos de Madame Blavatsky... Lançados ao público um ou dois anos depois, apresentaram os fenômenos como verdadeiros, mas definiram os Espíritos como simples cascões astrais, sem vida própria. Seja qual for a real explicação, a mudança de conduta dos Espíritos era notável. Apesar de reconhecida a importância de meu labor, e me serem oferecidas todas as possíveis facilidades para bem realizá-lo, sentia-me colocado à distância, como se fosse inimigo e não observador imparcial. O coronel Alcott narra muitos casos em que os assistentes reconheceram os espíritos, mas não se deve dar muita ênfase a tal observação, pois, com a luz reduzida e submetida a determinadas condições emocionais, é fácil ao observador honesto enganar-se. O autor teve a oportunidade de fitar o rosto de pelo menos uma centena dessas imagens. Contudo, pôde apenas recordar-se de dois casos em que estava absolutamente convicto de ter reconhecido o espírito. Em ambos os casos, os rostos eram luminosos e, assim, não se dependia da luminosidade da lâmpada vermelha. Houve duas outras ocasiões em que a luz da lâmpada vermelha o autor pensou estar certo da identidade da figura, mas, na vasta maioria dos casos, era possível, de acordo com a própria imaginação, ver qualquer coisa nos indistintos moldes apresentados. É provável que tal circunstância ocorresse no grupo de Ed. Mesmo C.C. e competente juiz, participante de sessões com os Eds em 1875, queixava-se desse fato. O verdadeiro milagre, contudo, não consistia no reconhecimento, mas na presença da figura materializada. Sem dúvida, o interesse despertado quando do aparecimento na imprensa do relato desses fenômenos poderia ter levado a ciência psíquica a tratar mais seriamente o assunto. Se assim o fizesse, provavelmente faria avançar de uma geração a causa da verdade. Infelizmente, no momento em que a atenção pública se sentia bastante atraída para esses fatos, sobreveio o escândalo, real ou imaginário, do casal Holmes, na Filadélfia, escândalo esse vigorosamente explorado pelos materialistas, ajudados pela honestidade exagerada de Robert Dale Owen. Eis os fatos. Dois médiums da Filadélfia o senhor e a senhora Nelson Holmes realizaram uma série de sessões nas quais o suposto espírito Kate King, o mesmo das experiências do Professor Crookes, em Londres, aparecia constantemente. A identidade desse espírito afigurava-se, no entanto, bem duvidosa, pois a original Kate King havia anunciado o término de sua missão. Abstraída, porém, a questão da identidade, o fenômeno parecia legítimo, pois era inteiramente endossado pelo Sr. Dale Owen, pelo General Lippitt e por inúmeros outros observadores que citaram experiências pessoais inteiramente fora do alcance de eventual impostura. Naquela época, existia na referida cidade certo Dr. Child o qual desempenhou um ambíguo papel nos obscuros acontecimentos que se seguiram. Tchau da Severara, que os fenômenos eram autênticos. Fora ao ponto de declarar, num panfleto publicado em 1874, que os mesmos John e Katie King, vistos por ele na sala de sessões, tinham ido ao seu escritório e aí descrito particularidades de suas existências terrenas, Fato este também publicado. Tais declarações são de molde a levantar graves dúvidas na mente de qualquer estudioso de psiquismo, pois o espírito, para manifestar-se, necessita de um médium e não há é indicação alguma de que Child o fosse. Seja como for, pode-se imaginar que, após testemunho dessa natureza, Child seria a última pessoa no mundo a apontar os fenômenos como fraudulentos. Um artigo do general Lippitt, publicado no Galaxy, de dezembro de 1874, e um outro de Dale Owen, divulgado pelo Atlantic Monthly, de janeiro de 1875, a respeito das sessões com o casal Holmes, despertaram um grande interesse público. Subitamente, então e rompeu o estrondo. procedeu -o numa nota de Dale Owen, datada de 5 de janeiro, afirmando que lhe foram apresentadas provas que o obrigavam a retirar suas anteriores expressões de confiança no citado casal. Carta semelhante foi divulgada pelo Dr. Child, escrevendo a Alcott que, após sua investigação sobre os Edes, se tornou uma autoridade reconhecida, Disse Dale Owen. Creio que, ultimamente, eles nos têm enganado. Pode ser que estejam apenas misturando o verdadeiro com o falso. Essa atitude, entretanto, levanta dúvidas a respeito das manifestações do verão passado, de tal modo que, provavelmente, eu não as incluo em meu próximo livro sobre o espiritualismo. É uma pena, mas as suas experiências e as do Sr. Crookes compensam essa minha lacuna. A posição de Dave Owen é bastante clara, sendo um homem de honra, além de sensível, ficou horrorizado diante da possibilidade de ter, por um instante, legitimado uma impostura. Seu equívoco, porém, foi o de agir baseado em indícios, em vez de esperar que os fatos fossem mais bem esclarecidos. A posição do Dr. Child, contudo, é mais questionável, pois... Se as manifestações eram de fato fraudulentas, como pode ter entrevistado sozinho, em seu escritório, os mesmos espíritos? Dizia-se que uma mulher, cujo nome não é mencionado, representava o espírito Kate King nas sessões, tendo sido fotografada enquanto desempenhava o papel. E mais, a fotografia estava sendo vendida ao público. Dizia-se ainda que as vestimentas e os ornamentos usados por Kate King eram produzidos por essa mesma mulher, a qual estava disposta, inclusive, a fazer confissão completa de seu procedimento. Nada poderia ser mais condenatório e decisivo. Foi neste ponto que Olcott assumiu as investigações, parecendo disposto a confirmar a opinião geral. Logo no início de suas investigações, porém, luzes novas foram lançadas sobre o assunto, provando que a pesquisa psíquica, para ser meticulosa, deve examinar as denúncias com o mesmo senso crítico que aplica aos fenômenos. O nome da pessoa que confessou haver desempenhado o papel de Kate King foi revelado, Elisa White. Do seu relato publicado na imprensa, sem que seu nome fosse mencionado, podem ser extraídos os seguintes pontos. Nascer em 1851, tinha, portanto, 23 anos de idade, casara se aos 15, sendo mãe de uma criança de 8 anos, seu marido havia morrido em 1872, deixando-a sozinha para manter a criança, no mês de março de 1874, o casal Holmes tinha vindo hospedar-se em sua casa e, em maio do mesmo ano, contrataram-na para representar o papel do espírito. A cabine em que ficava por ocasião das experiências possuía um painel falso na parte posterior, através do qual podia deslizar, vestida com um roupão de musselina. Convidado para assistir às sessões, o Sr. Dale Owen fora completamente enganado. Disse ainda que, embora o drama de consciência que passou a viver, foi ainda mais longe, aprendendo a desaparecer gradualmente ou a mudar de forma com a ajuda de roupas negras, deixando-se finalmente fotografar como Kate King. Certo dia, segundo relata, assistiu à sua apresentação um empreiteiro ferroviário de nome Leslie. Este homem mostrou-se desconfiado e... Num encontro posterior, acusou-a de fraude, oferecendo-lhe ajuda pecuniária se confessasse. Aceitando a proposta, ela lhe revelou seus métodos de imitação. Em 5 de dezembro, realizou uma sessão fraudulenta em que representou seu papel como se fosse uma sessão autêntica, fato que impressionou vivamente de Owen e o Dr. Child, então presentes, Levando-os a fraquejar em sua convicção. A mudança de atitude de Dale Owen foi um golpe para aqueles que haviam aceitado seu julgamento e que, agora, sustentavam que ele deveria ter investigado mais profundamente os fatos antes de oferecer-se em um testemunho de sua legitimidade. A situação era tanto mais penosa porque Dale Owen contava então com 73 anos e fora um dos mais eloquentes e dedicados discípulos da nova revelação. A primeira tarefa de Alcott foi estudar cuidadosamente o que se divulgar e descobrir o anonimato da autora. Logo verificou tratar-se, como já referido, da senhora Elisa White, que, embora estando na Filadélfia, se recusava a vê-lo. O casal Holmes, por outro lado, adotara atitude aberta em relação a ele, oferecendo-lhe inclusive todas as facilidades para examinar os fenômenos com as condições de testes que pudesse estabelecer. Ao examinar a vida passada de Elisa White, Alcott constatou que seu depoimento, na parte referente à própria história, não passava de uma teia de mentiras. Era muito mais velha do que declarou, não tinha menos que 35 anos, sendo duvidoso ter se casado alguma vez com White. Fora durante quatro anos, vocalista de uma companhia ambulante. White, por sua vez, encontrava-se ainda no mundo dos vivos, não sendo ela, sim, sua viúva. Olcott publicou o atestado do chefe de polícia a tal respeito. Entre outros documentos apresentados pelo coronel Walcott, havia o do Sr. Allen, juiz de paz de Nova Jersey, escrito sob juramento. Elisa White, de acordo com esse testemunho, era tão indigna de crédito que ninguém poderia dizer quando falava a verdade. Sua reputação moral era tão ruim quanto possível. O juiz Allen prestou o testemunho ligado diretamente ao assunto em discussão. Declarou que tinha visitado o casal Holmes na Filadélfia e auxiliar o Dr. Child a preparar a cabine. Disse que esta solidamente construída tornava impossível a existência de entrada pelos fundos, como alegado pela Sra. White. Afirmou ainda que participara da sessão em que Kate King apareceu e que os trabalhos tinham sido perturbados pelo canto da senhora White em outro aposento, circunstância que a impedia de representar o papel de espírito, como asseverou. Esse testemunho oferecido sob juramento por um juiz de paz deve ser considerado como elemento convincente de prova. A cabine em referência parece ter sido organizada em junho, pois o general Lippitt, excelente testemunha, Descreveu-a de forma diversa quando participou das experiências. Disse ele que duas portas dobravam-se para trás, de modo que se tocavam, e que o compartimento era constituído apenas do espaço existente entre essas duas portas, tendo uma tábua na parte superior. Fiz cuidadoso exame nas duas ou três primeiras noites, em uma das vezes com a presença de um mágico profissional, que ficou perfeitamente convencido da impossibilidade de truques. Tal fato ocorreu em maio. Assim, não são contraditórias as duas descrições, salvo a pretensão de Elisa White de ser capaz de entrar na cabine. Em aditamento a essas declarações, buscando defender a própria credibilidade, o casal Holmes mostrou-se habilidoso ao apresentar as cartas que lhe foram endereçadas pela senhora White em agosto de 1874, cujo teor era incompatível com a existência de qualquer segredo culposo entre eles. Por outro lado, em uma das cartas, ela faz menção a investidas de suborno para confessar que havia desempenhado o papel de Kate King. Mais tarde, no mesmo ano, a Sra. White parece ter assumido tom mais ameaçador, conforme atesta o casal Holmes sob juramento. Declara que, se lhe dessem regularmente a quantia que a especificava, ela não mais os perturbaria, pois vários senhores ricos, incluindo membros da Associação Cristã de Moços, Estavam dispostos a pagar-lhe larga soma em dinheiro, mil dólares era a soma exata que Elisa White ganharia, se consentissem a admitir que representara o papel de Kate King. Certamente que esse depoimento do Sr. Holmes e senhora, associado às declarações da Sra. White, exige que se busque comprovação de cada uma das afirmações desta última. O fato seguinte, entretanto, é culminante. Enquanto se realizava a falsa sessão em que Elisa White mostrava como representava o papel de Kate King, o casal Holmes dava uma sessão autêntica, presentes 20 pessoas, em que o espírito aparece do modo habitual. O coronel Alcott reuniu diversas declarações formais dos participantes, afastando dessa forma toda possibilidade de dúvida a respeito do fato. A do Dr. Adolfus Felger é breve e pode ser citada quase inteiramente. Ele diz, sob juramento. Tendo visto o espírito conhecido como Kate King cerca de oito vezes, posso dizer que conheço perfeitamente suas características pessoais. Assim, não me posso enganar a respeito da identidade da Kate King, que apareceu na noite de 5 de dezembro, pois, embora o dito espírito dificilmente surja exatamente com a mesma altura ou com as mesmas feições por duas noites seguidas, a voz é sempre a mesma, fato que, juntamente com as expressões dos olhos e os tópicos de sua conversação, me dá segurança para dizer que se trata da mesma pessoa. Felger era médico muito conhecido e altamente respeitado na Filadélfia, e sua simples palavra... Diz Alcott, era mais valiosa que 20 declarações sob juramento de Elisa White. Ficou demonstrado de igual modo que Kate King aparecia constantemente, estando a Sra. Holmes em Blissfield e a Sra. White na Filadélfia, e que a Sra. Holmes escrevera a Sra. White descrevendo as aparições bem-sucedidas do citado espírito. Fatos que assumem a feição de prova definitiva de que esta última não era sua cúmplice. Como se vê, a confissão anônima da senhora White possui tanta fragilidade que faz lembrar uma nau cheia de furos, afundando. Há uma parte desse navio, contudo, que, na opinião do autor, ainda flutua. É a questão da fotografia. Afirmou o casal Holmes numa entrevista com o general Lippitt, cuja palavra é qual pedaço de terra sólida em todo esse pântano, que Elisa fora contratada pelo Dr. Child para se deixar fotografar como Kate King. Ao que consta, Child desempenhou o papel dúbio em todo o caso, pois fez afirmações contraditórias em diferentes ocasiões aparentando, inclusive, certo interesse pecuniário em relação ao assunto. Sendo assim, é natural nos sintamos inclinados a considerar seriamente a acusação em referência, acreditando na possibilidade de o casal Holmes ter tomado parte na fraude. Ainda que a imagem de Kate King fosse real, bem poderiam ter duvidado da possibilidade de ela ser fotografada à luz reduzida, necessária a produção da figura. Por outro lado, a venda das fotografias aos assistentes pelo preço de meio dólar cada uma seria, indubitavelmente, uma fonte de renda. O coronel Alcott, em seu livro, apresenta a fotografia da Sra. White ao lado de uma que, supostamente, era de Kate King, asseverando a inexistência de semelhança entre ambas. No entanto, ao fotógrafo poderia ter sido solicitado retocar-se o negativo de tal modo a esconder a semelhança, pois, se assim não fora, a fraude seria óbvia. O autor tem a impressão, não é certeza, de que os dois rostos são os mesmos, apenas com certas mudanças que a manipulação poderia ter produzido. Assim, pensa ele que a fotografia pode bem ser fraudulenta, mas que isso não confirma o restante da narrativa da Sra. White, embora possa enfraquecer a confiança tanto no caráter do Sr. e da Sra. Holmes, como no do Dr. Child. Mas o caráter dos médiums de efeitos físicos tem somente peso indireto na questão da realidade da força psíquica, força esta que deve ser testada por suas características próprias, seja o um indivíduo santo ou pecador. À vista desse conflito de provas o coronel Alcott sabiamente optou por desconsiderar o passado e testar os médiums à própria maneira assim o fez e de um modo bastante convincente quem leu o relato de sua investigação gente do outro mundo página 460 e seguintes não pode negar ter ele adotado as precauções possíveis contra a fraude uma tela cobria as partes laterais da cabine de tal modo que ninguém poderia nela entrar, o que vai de encontro às afirmações da senhora White. A senhora Holmes era colocada num saco, amarrado em torno do pescoço. Como seu marido estivesse ausente, ela só poderia contar com seus próprios recursos. Nessas circunstâncias, formaram-se numerosas cabeças, algumas semi-materializadas, de terrível aparência. Talvez tenha sido um teste ou o longo período de discórdia tivesse enfraquecido as faculdades da médium. Os rostos apareciam a uma altura fora do alcance da médium. Dale Owen, presente à demonstração, de certo já estaria começando a lamentar suas declarações prematuras. Sessões posteriores foram realizadas no próprio escritório de Olcott, com o intuito de afastar a possibilidade de existência de algum mecanismo engenhoso, sob o controle da médium. Os resultados foram semelhantes. Em dada ocasião, quando a cabeça de John King, o espírito dirigente, apareceu no ar, Olcott, recordando-se da afirmação de Elisa White de que os rostos materializados eram apenas máscaras de dez centavos, pediu e obteve permissão para passar a bengala em seu derredor, convencendo-se a si mesmo de que ninguém o sustentava. Essa experiência parece conclusiva. Entretanto, se o leitor desejar ainda mais provas, poderá encontrá-las em abundância no livro citado. Assim, fosse qual fosse o papel desempenhado por Elisa White no caso da fotografia, a Sra. Holmes, sem sombra de dúvida, pode ser considerada médium genuína e de grande potencial para efeitos materiais. Deve ser acrescentado que a cabeça de Kate King foi vista repetidamente pelos investigadores, mas sua forma completa materializou-se apenas uma vez. O general Lippitt esteve presente às experiências, associando-se publicamente às conclusões de Olcott, conforme está no Banner of Light, de 6 de fevereiro de 1875. O autor estendeu-se um pouco sobre este caso, porque se trata de exemplo típico de como o público tem sido desviado do espiritualismo. Os jornais estão cheios de denúncias de fraudes. Estas são investigadas, mas o resultado final da investigação, mostrando que os fenômenos são realmente falsos ou parcialmente verdadeiros, não é exposto ao público, que permanece com a impressão da primeira notícia dada. Mesmo agora, alguns críticos referem-se a Kate King nestes termos. Oh, descobriu-se que sua manifestação na Filadélfia foi uma fraude. E por natural confusão de ideias, tudo isso tem sido usado como argumento contra as clássicas experiências de Crookes. Pode-se dizer que este caso, particularmente pela temporária fraqueza de Dale Owen, atrasou por muitos anos a causa do espiritualismo na América. Fez-se menção a John King, o espírito que presidia as sessões do casal Holmes. Essa estranha entidade parece ter sido a principal controladora de todos os fenômenos físicos nos primeiros dias do movimento. Hoje, ainda é vista e ouvida ocasionalmente. Seu nome é associado ao Salão de Música de Coons, aos irmãos Davenport, a Williams, em Londres, à Sra. Holmes e a muitos outros. Quando materializado, sua aparência é a de um homem alto, moreno, de cabeça nobre e espessa barba negra. Sua voz é forte e penetrante e as batidas que produz têm características peculiares. Parece mestre em todas as línguas, pois, tendo sido testado nas mais estranhas, como o georgiano, jamais foi descoberto em erro. Essa entidade admirável controla as falanges de espíritos primitivos... Índios, pele vermelhas e outros, participantes das sessões. Apresenta Kate King como sua filha e diz ter sido ele mesmo o pirata Henry Morgan, o qual foi perdoado e transformado em cavaleiro por Charles II. Afirma ainda ter concluído seus dias na terra como governador da Jamaica. Era, portanto, um desordeiro bastante cruel e terá muito que espiar. O autor sente-se na obrigação de dizer, contudo, que possui um retrato de Henry Morgan, encontra-se na página 178 da obra Piratas, de Howard Pyle, o qual, se verdadeiro, não apresenta semelhança alguma com John King. Todas essas questões de identidade terrena dos espíritos são muito obscuras. Nota do autor. Como o autor apresentou um ponto negativo a respeito da identidade de John King como Morgan, é justo que dê outro que a sustente e que venha para ele de uma fonte confiável, quase em primeira mão. A filha de recente governador da Jamaica encontrava-se numa sessão em Londres quando se defrontou com John King. O espírito King disse-lhe, Você trouxe da Jamaica algo que é meu. Ela replicou, O que é? Respondeu ele, meu testamento. Era fato, totalmente desconhecido dos presentes, que seu pai tinha trazido esse documento. Antes de encerrarmos o relato desse estágio das experiências de Olcott, algo deve ser dito a respeito do caso da transfiguração de Compton, como é chamado. Esse caso mostra as águas profundas em que mergulhamos quando fazemos pesquisa psíquica. Essas profundezas não foram ainda sondadas e muito menos mapeadas. Nada pode ser mais claro que os fatos, nem mais satisfatório que as provas. A médium, Sra. Compton, estava encerrada em sua pequena cabine. Havia fios que passavam pelos furos de suas orelhas e eram amarrados ao encosto da cadeira onde se sentava. Foi então que elegante figura emergiu desse compartimento. Olcott tinha providenciado uma balança de plataforma, onde o espírito ficou de pé. Pesou-o duas vezes, registrando os pesos de 77 e 59 libras, respectivamente. Como previamente combinado, Olcott entrou na cabine deixando a figura materializada do lado de fora. A médium havia desaparecido. A cadeira estava lá, mas não havia sinal algum da mulher. Ele voltou e pesou de novo a aparição, a qual, desta vez, apresentou 52 libras. Em seguida, o espírito retornou ao compartimento reservado e outras figuras dali saíram. Ao final, diz Olcott, Entrei na cabine com uma lâmpada e encontrei a médium exatamente como eu a deixara no início da sessão. Os fios permaneciam intactos e os lacres inalterados. Estava lá sentada, com a cabeça inclinada para a parede, pálida e fria como mármore, com os olhos revirados, a testa coberta de uma umidade de morte, sem respiração nem batidas do pulso. Tendo os assistentes examinados os fios e os lacres, cortei estes frágeis laços com uma tesoura e, levantando a cadeira por seu encosto e assento, carreguei a médium em estado cataléptico para fora da cabine. Ela permaneceu assim inanimada por 18 minutos. A vida foi-lhe gradualmente retornando ao corpo, até que a respiração, o pulso e a temperatura da pele tornaram-se normais. Coloquei-a então sobre a balança. Pesava 121 libras. Que fazer de tais resultados? Havia 11 testemunhas além do próprio Walcott. Os fatos parecem estar acima de discussão. Mas que deduzir deles? O autor viu uma fotografia tomada na presença de um médium amador, em que podem ser observados todos os pormenores da sala, mas não há sinal do médium. O desaparecimento da Sra. Compton seria análogo a este caso? Se a figura ectoplasmática pesava somente 77 libras e a médium 121 libras, Resta claro que somente 44 libras lhe tinham sobrado, enquanto o fantasma estava fora do gabinete. Se, entretanto, 44 libras não eram suficientes para manter-lhe a vida, não poderiam seus guardiões, usando de química oculta e sutil, desmaterializá-la, salvando-a assim de todo o perigo, até que a volta do fantasma à cabine lhe permitisse a reabsorção total do peso?